olá pessoal? Eu sou Ivan Boys e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, tá ligado? Mano, mano hoje eu vou fazer ou melhor, eu e meu pai hoje vamos fazer uma viagem pra teste mano E é o seguinte, eu já já, já preparei aqui E eu já vou arrumar a mochila aqui, eu coloco isso aí, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, Ai Pim, pim, pim, pim, pim, pim Aumenti Isso Ai, os lençóis também são cordeirosos e eu disse que, que, que, que o fato disso não ser bom eu acho que acaba sendo mais bom ainda, mano. Vou colocar aqui o carregador. Bora que não fica não, mano. Hoje ninguém fica, velho. Pronto, já botei o carregador aqui. E isso. As me... O cinto também. O cinto não fica não. O cinto também vai ficar. Porque eu Fica, mano o creme, o creme, o creme E peitos, o do cabelo Que eu esqueci Que eu ainda não postei não hoje E ele é da O creme que eu vou pôr aqui hoje É da Não creme de cabelo É da carreira mano Eu vou deixar o link aí embaixo Se tu quiser comprar um dia É isso e ele é muito top mesmo Faz o cabelo cheirar Perfeitamente, mano Vou colocar ele aqui colocar tudo colocar tudo mesmo Pronto e a mochila já tá arrumada. E pronto. Sabe que eu havia esquecido do bonequinho miscado? Porque ele não fica nem um pouco, velho. É o bonequinho miscado que ele não fica não hoje, velho. E já está pronto a mochila, a máscara, tudo. E agora só vou botar os seus sapatos. Aí está. Bora. E pronto galera, estamos aqui levando agora E pessoal, acho que a viagem está muito bem Paramos aqui para verificar alguma coisa e partimos de novo See you dancing, I'm like, hola, hola, hola, hola. With your move fancy, make me wanna hola, hola, hola, hola. I got your attention, spending a moolah, moolah, moolah, moolah. I'm a jump pop in pockets, hola hola hola swolah. See you dancing, I'm like, hola, hola, hola, hola See your move fancy, make me wanna hola, hola, hola, hola I got your attention, standing now, hola, hola, hola, hola See so like, my come back in, back in, swola, swola, swola, swola Pensions, then in a wula, a job cop Nós já de viagem, mas paramos de aqui um bocado para comprar Então vídeo, deixa like, no canal e embaixo, não esqueça de me seguir caminho, mano, nós ainda não andamos quase nada. Mas é isso, são quatro, não sei, quatro ou três horas de viagem. Quando terminar, eu quando chegar lá no, no fim da viagem, eu faço um vídeo, dizendo como foi a viagem. E comente agora, quanto tempo acha que falta para chegar no destino. Comente agora, agora mesmo. E sem é mais demoras, podemos continuar dar uma viagem. Tchau. Sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola, Sulla, Sulla, Sulla, Sulla, Sulla, Sulla, Sulla, Sulla, hola, hola Move fancy, hula, hula, hula, hula. I got your attention, spending a moolah, fulla, bulla, fulla. Then pack it, so la, so la, so la, so lack of the I got your attention, spending a moolah, moolah, moolah, moolah. I'm not sure poppin' the impact it's will as Swole, swole, swole, I see you dancing, I'm like holla, holla, holla, holla. With your move fancy, make me wanna holla, holla, holla, holla. I got your attention spending a bulla, bulla, bulla, bulla. I'm at your popping, pocket, hola hola hola swollen. Bye. Yeah. <laughs> I got your attention Spending a lot, lot, lot, lot, I'm a job cop, sulla sulla sulla Pronto galera, já chegamos da viagem, eu já troquei de roupa porque agora eu vou sair, vou, vou passear um pouco E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo já deixa aquele um like, se inscreva no canal Me siga lá no Instagram e não esqueça de compartilhar o vídeo aí pra mais gente Obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima